O cantor e compositor Chico Buarque garante que em 1975 viu discos voadores no céu. Você já viu um disco voador? Eu vi um congresso de discos voadores. Eu não posso dizer que sejam um discos voadores porque ah, você viu vários discos voadores? Vários. Quantas? Era uma esquadrilha de discos voadores? É, o que eu vi era uma coisa assim. Aonde você viu? Aqui, aqui no Rio. Mas aí eu fui pro show, fazer o um show com a Betânia no, no Canecão. Mas tinha uma porção no céu. Aí fui lá e uma porção de gente tinha visto. Várias pessoas tinham visto. Músicos e tal. Agora, eu, eu digo uma coisa com uma maturidade. Podia ser o que fosse. No dia seguinte, procurei no jornal alguém falar que eram então, sondas, não sei o quê. Que mesmo. Uma porção de gente. E eu fui pra, pela praia. Não tinha nada no jornal no dia seguinte? que nada, nada, nada. Ninguém falou isso que eu tô achando meio engraçado. Só você. Parece eu... besteira. Não, várias pessoas viram. É meio besteira falar isso porque eu também não tô querendo dar um. Um ar de coisa maior para isso, por que não? Pode ser uma besteira. Agora, eu fui a praia, o que é engraçado é a reação diante disso. Por isso que eu era. Porque eu fiquei vendo assim, fascinando, aquelas coisas que surgiam de trás ali da Gávea. E, um, um, um. e outro que vai, Tinha um vários, tinha um assim Quer dizer, não era. E era junho, eu lembro que era junho, e não eram um balões, e havia balões no céu, mas é, um fazendo movimentos assim, horizontais e, e bem rápidos. Jum! Paravam no meio. Depois, assim, desse... geométricos, uhum. iam para trás da montanha. Depois tinha também os piroquetas, eu vi assim. Vários. É. E esses também iam, eu, eu vi uns 15, 20, alguma coisa assim.